Quem viu e quem vê agora a zona de Cutelinho, em Pedra Badejo, ou pelo menos parte dela, vai notar a mudança considerável que sofreu no melhoramento das condições de vida das pessoas. Desde março deste ano acontecem obras de requalificação urbana, um projeto da Câmara Municipal de Santa Cruz cofinanciada pela Cooperação Espanhola, cuja primeira fase ronda os 20 mil contos. O presidente da Câmara Municipal o explica o porquê de iniciar o projeto piloto por Cotelinho. bairro Cotelinho um dos bairros mais pobres do, do Conselho de Santa Cruz, um dos bairros bastante de, degradado, em que as ruas eram todas... Tortuosas, muito apertadas, sem drenagem de água, sem esgoto e sem calcetamento e sem nenhum tipo de saneamento. Daí que decidimos. Intervir neste bairro, agora sim, temos um bairro bonito que começa a dar sinal de qualidade de vida para os moradores deste bairro. Segundo Iago Muniz, da ONG Habita África, que coordena o trabalho, várias são as intervenções já feitas, nomeadamente o calcetamento de várias ruas, muros de correção torrencial e estético. Está prevista a construção de 50 casas de banho, seis já estão feitas, bem como o reforço de 50 tetos para além da reabilitação de algumas casas. A primeira fase já está pronta. O interessante é, do nosso trabalho é que as famílias participam, estão a fazer um trabalho comunitário através do sistema Carimbo. Então, isto é que por cada dia de trabalho, cada componente da família obtém mil escudos para os materiais que servirão para construir as suas casas de banho e os seus textos. Então, é realmente interessante esta parte importante porque deste jeito as famílias estão a ser como o motor do seu desenvolvimento. Cotelinho é uma das zonas mais populosas da cidade de Pedra Badejo e quem já viveu o drama das inundações das cheias e a degradação ambiental da zona vive agora momentos de satisfação. Melhor assim ali é só lá, na chuba nunca consegui nem passar. Só lama. Me sob doente, sou bonito, um contente. Fica muito contente, pô, fica bonito. Não tá passar a mãe na chuba, de lá, uma pedra. O não fica sai. Nós que mora dentro do pátio de Gobão não está sofrendo. Para morrer de terra, com lata também, lixo, está trancado tudo ali. E não, já, menos, já não, já é e já está garantido melhor. A segunda fase vai iniciar já em janeiro do próximo ano, com obras nas outras ruas de Cotelinho, com a construção de mais casas de banho e tetos das casas degradadas.